Então, baseado nisso, baseado nisso, eu vou convidar vocês a gente fazer uma meditação Trabalhando essa questão do merecimento né? Trabalhando essa questão da prosperidade e do merecimento Então eu peço que você agora coloque a mão no seu coração tá? Coloque a mão no seu coração tá? E você simplesmente inspire e expire lenta e profundamente e ouça o som do sino esse é um sino tibetano eu trouxe lá do Nepal esse sino rústico feito com as ligas metálicas ele tem uma vibração líquida que o som desse sino ele possa massagear as suas células ele possa, ele possa massagear os seus óculos possa massagear os tecidos do seu corpo, ele, ele possa levar informação curativa para os seus ossos, ele possa elevar a vibração dos seus neurônios, ele possa contribuir para que a sua energia vital se eleve eu peço que você ao respirar você inspire o som do sino imaginando que esse som está funcionando como se fosse uma, uma cachoeira uma cachoeira de cristais curativos que estão levando essa vibração de cura lavando as dores da sua alma Lavando todas as as histórias, as suas interpretações que levaram a você a momentos de dor que possam ter trazido sofrimento, que possam ainda estar trazendo para você algum tipo de sofrimento, que você possa estar se desapegando de crenças limitantes em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, em relação. Sua evolução em relação ao seu brilho pessoal. Para que você tenha coragem de expressar os seus dons, de forma que você possa se conectar ao campo das possibilidades infinitas. acessar dentro de você o poço dos milagres o poço dos milagres equivale ao campo quântico das infinitas possibilidades que você pode se conectar ao seu amor próprio você pode se conectar à sua luz aos seus dons aos seus talentos sua capacidade de superação e a sua capacidade de autocura, a inteligência divina que você já nasceu com ela, toda a tecnologia que o Criador disponibilizou para que você evoluísse, para que você prosperasse. Então, nesse estado, expresse a sua gratidão por esse momento. Sinta-se merecedor de ser uma pessoa próxima em todas as áreas da sua vida.